Hum, fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge. Jorge Eveghão. Hoje é dia de maldade total. É dia de humilhar o amiguinho. Eu estava tirando essa musiquinha simples, bobinha, mas gostaria de desafiar um dueto nessa música. E sim, vou chamar ele. Osialzinho mão de alface. Será que você é capaz de fazer um dueto comigo nesta música? Será que você tem dedinho suficiente para isso? Então Jorge, o facão, intima você. Vai fugir?